Senhor, quero mandar um vídeo para você que está triste, abatido. Não fique triste, porque o Senhor, Ele quer te consolar. Aleluia. O Senhor, Ele quer te tocar. Imagina o sofrimento que Jesus levou lá naquela cruz. Aleluia. Puseram coroa de espinha, Jesus. Puseram o prego nas mãos de Jesus. O sofrimento de Jesus foi por amor de mim, de você, foi para salvar toda a tua igreja. Aleluia, Ele quer te abençoar. Mas aqui depois de três dias, o Senhor ressuscitou e foi lá no inferno, pegou a chave do inferno para nos garantir a nossa vitória. Ele quer nos garantir a nossa vitória, Ele quer nos dar a nossa vitória. Então não precisa chorar, quer chorar, chora aos pés do Senhor porque Ele quer te consolar. Aleluia, o Senhor, ele te ama, ele está aqui, ele quer te abençoar, então não precisa chorar. Aleluia, está na prova. Exalte o Senhor, glorifica a ele, porque o Senhor, ele é de toda honra e toda glória, toda honra e toda glória é para ele. Aleluia, glória a Deus. Glorifica a Jesus neste momento, glorifica a ele. Aleluia, glória a Deus. Senhor, Ele te ama muito, então não precisa chorar. Chora, espere o Senhor, porque Ele quer te controlar, Ele vai te controlar. Aleluia, Ele quer te abençoar. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando em você. Sinta, sinta o Senhor tocando no seu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Resalte a Ele. Cadê? Estão sendo libertos aqui. Aleluia! Glorifica o Senhor neste momento, nessa noite. O Senhor Ele quer te abençoar. O Senhor Ele vai te abençoar muito. Aleluia! O Senhor Ele te ama. Glória a Deus! Cadeias estão sendo libertas. Adorou o Senhor na prisão, assim como Paulo e Silas. Adorou o Senhor lá na prisão e cadeias foram abertas. Então glorifica Ele, exalta Ele. Abre os seus ouvidos espirituais. Abre os seus ouvidos e ouça o que, que Deus quer falar contigo. Ouça o que, que Ele quer falar contigo neste momento. Ouça a voz de Deus assim como Samuel. ouviu a voz de Deus. Aleluia! Glorifica Ele assim como Samuel. Adorou Jesus de todo o seu coração e de toda a sua glória. E foi por isso que ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória para o Senhor. Que morreu na cruz para salvar toda a sua igreja. Aleluia. Está na prova. Adoro o Senhor, porque Ele vai te tirar da prova. Em todos os momentos, adoro o Senhor. Nós precisamos viver em santidade. Aleluia. Você é muito especial para Jesus. Então não precisa ficar triste, tá bom, meu irmão Porque o Senhor, Ele está aqui, Ele quer te abençoar, Ele quer te tocar. Sinta o Senhor tocando no seu coração dessa noite, tá? Aleluia. Um beijo pra todos vocês.